Bem, nós vamos hoje agora, nesse exato momento, começar uma viagem que é sobre diversos conceitos diferentes e eu já começo avisando que eu não sou coaching tá? Eu não vou mudar o mindset de ninguém, eu não vou reconfigurar o DNA quântico de ninguém, ok? Eu sou da Secretaria de Estado de Saúde, representando a nossa equipe aqui e o que a gente vai fazer, o que eu vou pedir para vocês é ficarem atentos nas coisas que eu forem falando, no sentido de materializar na mente alguns pontos-chave para você poder me acompanhar e, no final, os bravos receberão um parabéns, ok? Vamos começar a nossa viagem? Então, meu nome é Carlos Augusto Tibirissá, eu sou... Um goiano que não vai em Caldas Novas, que não come piqui, e nesse meio tempo eu fiz um mestrado, uma especialização, e hoje, até agora, eu estou como gerente do Centro de Formações Estratégicas em Saúde, Conecta SUS, da Secretaria Estadual de Saúde. Alguns temas que nós vamos estar falando são aqueles aquelas informações que estão ali. A saúde, a gente tem que saber que ela é hoje, é ontem, é amanhã, ela está em todo lugar da nossa vida em qualquer lugar, então a saúde ela é diferenciada, porque é um serviço que a gente quer ter sempre disponível, mas nós nunca queremos usar, ok? Então, todo mundo leu a linha 7, alguém está com vontade de levantar a mão? Beleza, então podemos continuar a nossa viagem. Tudo, sempre, qualquer parte de análise de dados que a gente for fazer a gente tem que começar por uma pergunta. E a nossa pergunta de hoje é como a ciência de dados pode revolucionar a gestão pública de saúde? Então, gravem essa pergunta para ver se no final a gente consegue responder a elas, ok? Ela. O primeiro passo que nós precisamos é entender do que, é que nós estamos falando aqui. Lembra do título da palestra? Beleza, então o primeiro passo nosso é entender o negócio. Qual que é o nosso negócio aqui agora? SUS. Sistema Único de Saúde. Um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Vai gravando. Maior e mais, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. Abrange desde uma simples consulta para pressão arterial até transplante. De órgão. Vai gravando. E, metali... e pensando nesses termos. Ela é... Garante, né? Tenta acesso integral, universal e gratuito. O gratuito não quer dizer de graça, tá? É gratuito porque você vai no hospital público e depois você não vai no caixa pagar. Mas alguém... Alguém estão pagando por tudo isso que está acontecendo. E daqui a pouco a gente vai ver o troquinho da padaria, que é o custo disso. E ela está lá na, na, na Constituição Federal, como um, a saúde sendo um direito de todos e um dever do Estado. Então, estamos entendendo o nosso negócio, que é SUS, três letrinhas apenas, Sistema Único de Saúde. E quem toma conta do SUS? A Lei 8080, de 1990, uma lei federal, que é a Lei do SUS, ela diz que os três entes, federal, estadual e municipal, são os gestores do Sistema Único de Saúde. Não existe uma hierarquia entre eles, mas existem diretrizes que a lei estabelece. Então, lá nessa lei fala o que é do federal, o que é do municipal e o que é do estadual. Como o tempo é muito longo, nós temos muito tempo, então é essa parte do negócio que nós vamos falar em relação ao SUS. Uma coisa complexa, muito, que é uma lei e que tem três gestores principais. Depois que nós entendemos nossos, o nosso negócio, a gente tem que entender os dados. ok? Vão materializando na mente o que eu estou falando. Vamos começar com alguns dados. Eu tenho um Ministério da Saúde... Uma secretaria do DF, 26 secretarias estaduais de saúde, 5.570 secretarias municipais de saúde. Se a gente somar, 5.598 gestores públicos de saúde, ok? Na sua casa deve ter quatro ou pessoas. É fácil gerir a sua casa? Imagina 5.598 gestores gerindo um sistema público de saúde, ok? Para quem é de TI, coloca isso num banco. Para quem não é, coloca isso em uma planilha de Excel que tem quase 6 mil linhas, onde cada linha é um gestor público de saúde, beleza? Pega a sua planilha e coloca ela num diretório aí guardadinha. A nossa primeira planilha de dados, ok? Então, beleza. E quantos sistemas de informação e saúde existem no Brasil? Se vocês pensarem que nós temos 5.598 gestores, se cada um tiver apenas um do sua gestão de pessoas, nós já temos 5.598 sistemas de formação e saúde. Beleza? Beleza? SINASC, Sistema de Nascidos Vivos, a origem, né? Tudo começa por ele, todo mundo que nasce está lá. É... Não interessa se é pobre ou rico, não, tá? É SUS, é para todo mundo. Quem acha que nunca vai precisar do SUS? Pois é, se você tiver o, o plano de saúde mais pica das galáxias, mas você sofre um acidente na rodovia, sozinho, está todo fodido lá na rodovia, o bombeiro vai lá, o SAMU, ele vai te levar para onde? Ele vai te acordar, vai ligar para sua, sua mãe, para alguém para te perguntar qual que é o seu plano de saúde? Não, ele vai sair correndo você para o primeiro hospital público que tiver. E agradeça por isso, porque lá tem uma estrutura própria para te estabilizar. A hora que você estiver estável, eles te levam para onde você quiser, se tiver um plano de saúde, está bem? O seu plano de saúde cuida do mosquito Aedes aegypti? Pois é, o SUS cuida. Então, cuidado quando for falar do SUS, porque ele é muito mais, é uma coisa muito mais complexa do que a gente possa imaginar, beleza? Então, o nosso primeiro sistema é o SINASC, Onde todo mundo que nasce vai para lá. O próximo é o SINAM, que é o Sistema de Notificações de Agravos. Aí aqui tem dengue, sífilis, HIV, é, tuberculose, qualquer coisa que você puder pensar de, de notificação de agravo. Está aqui, SISÁGUA, cuida da qualidade da água. SIA... Removida, não vou perder meu tempo. Kness, Vep, Cismama, Cisolo, Blá, solo Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Blá, Cinasque, Gal, SH de Informações e o Sim. O Sim é o final de tudo, né? Todo mundo que morre vai para lá. Então, é o Sistema de Informação de Mortalidade. Nossa, que colmeia grande, né? Pois é, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui são apenas alguns dos sistemas só do Ministério da Saúde. Beleza? Diz a lenda, uma lenda que foi lá na secretaria uma vez, que o DataSus tem mais de 600. O DataSus é a TI do Ministério da Saúde. Na secretaria estadual aqui de Goiás, só a gente lá tem uns 30 e poucos. Então, se alguém souber a resposta dessa pergunta, por favor, me manda, porque eu não sei de um ser humano que consegue responder quantos sistemas de formação, formações existem em relação a tudo o que acontece no SUS. Até aqui, beleza? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma coisa que eu não sei nem o número de sistemas de formação que armazena informações em saúde. Fora a sua planilha lá de quase 6 mil linhas. Então você tem uma planilha que você... Nem sabe a quantidade de linhas que tem lá, onde cada linha é um sistema de formação, beleza? Então, certamente tem que ter uma interoperabilidade nisso, né? What the fuck is interoperabilidade? Eu vou explicar o que não é, que é mais fácil, tá? Eu fui fazer vários exames em uma clínica e tinha uma, um prédio da clínica e 50 metros tinha um outro prédio. Era a mesma clínica, o mesmo nome, uma clínica grande e tal. Fiz meu cadastro, fiz uns exames. Me direcionei ao outro prédio, cheguei lá, falei para a moça. Ah, eu vim fazer uns exames tal. Tá? Qual que é senhor? É, o senhor tem cadastro? Falei, acabei de vir dali. Ela estava com o uniforme da mesma empresa que eu tinha acabado de sair. Falei, acabei de vir. Não, mas aqui, o senhor já fez? Falei, cara, eu acabei de sair dali, põe meu CPF aí. Digitou nada. Ou seja... Não, não tem. Vamos fazer o cadastro. Era a mesma empresa privada, tá? E o mesmo, e o sistema não era interligado. Inter, interoperabilidade é isso. Um, uma, um meio transparente onde o sistema A consegue conversar com o sistema B. E a resposta é? Claro que não, né, People? Então, não existe interoperabilidade entre esses sistemas que a gente nem sabe qual que é o número deles, beleza? Ah, então... Pelo menos tem que estar tudo digital, né? Pelo amor de Deus, você não conhece... Se eles não se conversam, pelo menos tem que estar tudo digital, né? Vai desculpar, mas realmente não, tá? Tem lugar que não tem prontuário eletrônico, é tudo no papel, na gaveta, fica tudo lá. Tem lugar onde se digita ficha de notificação e não se, não se registra no sistema de informação. Vocês estão tentando, captando tudo isso que eu estou falando? Vai materializando na mente, Tá? Mas, como tudo na vida é lindo, né? é por isso que analista de dados e de dados são profissionais muito procurados no mercado, tá? Tentar organizar toda essa zorra que está acontecendo até agora. Então, por... o que a gente está fazendo? Entendendo os nossos dados, beleza? Número de sistemas, como que é que funciona esses sistemas, como é que eles se comportam. Estabelecimento de saúde. Quantos estabelecimentos de saúde nós temos no Brasil? Só 338.602 estabelecimentos de saúde. Público e privado, hospital, laboratório, posto de saúde, o escambau, qualquer coisa que você puder pensar que seja relacionada a isso. Esses dados são do QNES, que é mais um, tá? Mais um sistema do SUS, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Aqui agora vocês vão pensar em uma planilha que tem 338 mil linhas e guardar ela juntinho com a outra lá também. Vai guardando, mais uma planilhinha para gente. Todo mundo dançando. E agora, um gráfico aqui, onde a gente está tá distribuindo esses 338 mil estabelecimentos de saúde por UF. São Paulo, a linha verde ficou muito bom o gráfico, a linha verde são os estabelecimentos que não têm vínculo com o SUS, e a, e a Barra Preta é a que tem. Então, se a gente perceber aqui, ó, São Paulo está muito diferente... Mas tem alguns, aqui ó, Maranhão, Piauí, eles têm mais estabelecimentos de saúde que têm vínculo com o SUS do que estabelecimentos que não têm vínculo. Ou seja, tem, tem o F que tem mais estabelecimento com vínculo e tem o F que tem mais estabelecimentos sem vínculo com o SUS. Beleza? E quantos hospitais? Agora eu filtrei o, todos, todos os estabelecimentos só pelos hospitais. Beleza? Quantos são? 7.082 hospitais. Mais uma planilhinha para gente, com 7 mil linhas, beleza? Como é que está a distribuição disso? A barra verde aqui, agora, são os, os hospitais que têm vínculo com o SUS, e a barra preta são hospitais que não têm vínculo com o SUS, beleza? Aqui em São Paulo, tem mais vínculo, e vai, vai descendo. Minas, Bahia, Paraná. Lá no finalzinho, ó, tem um que não te, tem mais hospitais sem vínculo. Quem é? O DF, ele tem mais hospitais sem vínculo do que com vínculo, tá? Isso nós estamos entendendo os dados, galera. Vai, vai entendendo. E aqui é um percentual de hospitais com vínculo com o SUS por unidade da federação. E aí, eu vou começar a falar, já que não dá para ler, começa com Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, tem um Rio Grande do Sul perdido aqui, Amazonas, Ceará, Paraíba, Acre, Amapá, Alagoas. Esses são os primeiros. Eu vou deixar os insights de desses nomes de estados que eu deixei como sendo os primeiros que têm mais estabelecimentos com vínculo com o SUS na caixinha aí para vocês e pensando em relação a isso, beleza? E procedimentos. Lembra quando eu falei lá no início entendimento do negócio? Procedimento é sutura no dedo, tomar um soro, trocar o coração. Cada um é um procedimento. O CIA é mais um sistema de formação onde são armazenados esses procedimentos. Em 2018, agora todo mundo se segura na cadeira, porque foram realizados 3,9 bilhões de procedimentos de saúde no Brasil em um ano. Em um ano, ok? Então você pega mais uma planilha e cada linha é um procedimento, e você tem uma planilha que tem quase 4 bilhões de de procedimentos em um ano. Aí você quer fazer uma série histórica, roda isso no Excel, por favor. Qual que é o valor disso? 21 bilhões em um ano, ok? Em um sistema de informação, em um ano, 21 bilhões. E em 2019? Só até maio desse ano, já foram 9 bilhões de reais gastos com um sistema de informação ok internações internações é o que uma internação ela tem um conjunto de procedimentos né imagina você chega lá passa é tá fazendo nada em casa pá, para na porta de um hospital de urgência porta aberta que fica 24 por 7 e fica olhando chega um carinha ele é, ele é atendido eles é, fazem a medida ali da pressão dele, um procedimento, ele recebe uma consulta, um procedimento, ele está com a perna quebrada, eles operam a perna, ele toma soro, ele toma sangue, ele toma medicamento, ele vai para a enfermaria, ele volta para a UTI porque se ferrou, sofreu, piorou, depois ele volta de novo e tem alta. Tudo isso é uma internação, ok? E quantos disso aconteceram em 2019? 5,96 milhões até junho desse ano. Mais uma planilha para gente, com quase 6 milhões de linhas, onde cada linha é uma internação. E lembrando que uma internação ela é composta por vários procedimentos. E quanto que isso custou? 7 bilhões de reais só até junho desse ano. Né? Troquinho da padaria aí para gente. Ah, o um detalhe, tá? Esses dados são todos públicos, ok? Está lá no site do DataSUS. Quem quiser brincar, só baixar CSH, Kines, fazer todo o processamento lá. Tem uma coluna Valor. Pode brincar, é público, tá bem? Isso aqui é tudo público. Então, até agora, nós vimos que nós temos volume, bilhões de registros. Nós temos variedade, dado estruturado e não estruturado, né? What the fuck is this? Banco de dados e planilha paralela. Né? Aqui é onde o nosso amado e idolatrado usuário tem um sistema de informação, mas não satisfeito. Ele cria uma planilha maldita no computador dele, onde em vez de alimentar o sistema, ele alimenta a planilha. Aí você faz um painel de monitoramento baseado no, no sistema e o cara fala, ah, tá errado, não bate. Na minha planilha é diferente, mas sempre vai ser, meu filho. A sua planilha não tem integridade, a sua planilha não tem segurança. Se você morrer, ninguém vai saber que a sua planilha estava lá. Seu computador dá pau, não tem redundância. Ou seja, isso, gente, acontece em empresa privada, pública, de qualquer lugar. Isso é uma cultura que devia morrer né, junto com quem usa. Brincadeira, tá? É porque quem morrer vai para o SIM, aí vira mais um registro para a gente poder analisar. E tem dados não estruturados também. Imagem de exames, imagem em áudio. Telemedicina, ok? O cara faz uma telemedicina, uma consulta, grava a imagem, grava o áudio, e aí ele pode fazer algum processamento, o Deep Learning, blá blá blá learning, o que vocês quiserem aí de learning. Então nós temos variedade e também velocidade. Pensa em todos os números, em todas as planilhas que vocês viram até agora, guardaram aí no diretório de vocês. Isso acontecendo 24 por 7 no Brasil inteiro. Ou seja, nesse exato momento, para e pensa. Aconteceu um monte de coisas no SUS só enquanto eu calei minha boca aqui, ok? Isso é velocidade. E o nosso amigo caos, né? X mais um sistema de informação para x tendendo ao infinito aí, né? Eu não sei aonde vai. Falta de interoperabilidade, dados em papel, a qualidade do dado. Eu posso ficar mais uns três dias aqui só falando de qualidade desprezível do dado dentro das do sistema de informação. A dificuldade do acesso, né? o dado é meu. Ah não, o chefe, pede para você fazer uma, um painel de monitoramento de alguma coisa, você vai chegar no cara que cuida disso, falando, por que você quer? O dado é meu. Não jovem, o dado não é seu, o dado é público, o dado é para gestão, mas o dado é meu, quem nunca ouviu, vai ouvir, é igual moto, né? andar de moto. É, ou você caiu, ou você vai cair. É igual mexer com análise de dados, é isso aqui. E a complexidade e abrangência do SUS, beleza? Eu acho que se todo mundo fez o exercício que eu pedi no início, já deu para ter uma leve noção do, do, do pouquinho que é a complexidade de mexer com dados do SUS. Mas é gratificante, lembra da carinha feliz de óculos. Então, galera, bem-vindos ao Big Data da Saúde. Então, volume, e variedade, né? velocidade. Tem gente que fala de 5V, 259V, eu não vou entrar nessa, eu não gosto dessas bolagens. Para mim, os três vezes já garante um Big Data. E aí eu pergunto para os senhores, isso é um problema ou é uma solução? Você vai comprar Big Data na Amazon? Ah, tem gente que fala, ah, vou me dar o Big Data. Não, meu amigo, Big Data não é café. né Então, Big Data, na minha concepção, não está escrito na pedra, sou idiota. É um Big Problema, ok? Não é solução. Existem ferramentas para processar, para trabalhar esse dado. Então, Big Data é um problema, porque são dados... Monte de dados, de diferentes formas, chegando a toda hora. Como é que se lida com isso? Com ferramentas. Essa é o meu, a minha ideia, ok? Então beleza, vamos preparar os nossos dados rapidamente. Linkage. Eu vou cruzar base de dados que não se conversam, não tem CPF, eu não tenho cartão SUS. Eu tenho o que? Nome, data de nascimento, nome da mãe, município de residência. Linkage provavelmente muito probabilístico. Valores nulos. Geralmente tem um monte de valor nulo. O povo adora não preencher a informação, né? Outlier, o mais fácil de achar é salário, né? Salário da galera aqui, 5, 10, 2, 3. Aí vem um jogador lá da Europa, 1 um milhão de dólares por mês. Esse cara é um outlier. De verdade, tem outlier falso, né? Que sou, quando o cara coloca o meu nome, põe que eu ganho 1 um milhão de dólares. Eu sou um outlier, que é um erro. O que, é que você vai fazer com essa informação? Durante a análise de dados, você tem que decidir. Normalização, colocar dentro da mesma escala. Ano, mês, tudo tem que ficar entre menos 1 e 1. Os algoritmos de machine learning precisam disso, ok? Balanceamento de classe. É, é muito mais frequente coisas boas do que coisas ruins. né? Transação bancária. É muito mais fácil você achar transações bancárias corretas do que transações bancárias fraudulentas. Se você for trabalhar com, com, com classificação, você tem que balancear, senão o seu algoritmo vai ficar enviesado para aquela classe que tem mais registros, ok? Modelagem. Modelagem. Opa, data science. Pode ser BI, pode ser o escambau. Depois a gente fala sobre isso. Eu vou dando um exemplo de data science, que nada mais é do que a junção de ciência da computação, matemática, estatística e negócio. Então, ela está na interseção ali, a, dos três das, do diagrama de Venn ali. Então, computação, matemática, estatística negócio. Se alguém acha que existe um unicórnio mágico que vai saber tudo isso, de todos os negócios do mundo, né? parabéns, você está errado, ok? Então, pensa tudo que já aconteceu, de tudo que você discutiu aqui hoje, e achar que alguém vai conseguir dominar agricultura, sei lá, leite, saúde, dinheiro, bolsa de valores, o escambau. Né? Errou, não dá. Então, a junção disso, tudo é data science, e a gente, um dos das, das, né, procedimentos que a gente usa lá na saúde é data science, então, tome nota ou não, faz do jeito que achar melhor. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Alice, então eu não sei. É. Defina a sua pergunta, escolha seu objetivo. Eu não sou coaching, tá? Não investir em A é como, so, como comer somente o que planta. Você é feliz no seu sítio, mas o mundo está andando, o mundo está indo, o mundo tá lá. Olha, o Thor tá ali. Oi, Thor. Então, nesse exato momento, o mundo está indo, a IA já tá aí. A prova disso está aqui acontecendo. E quem não investir em A, ah, já foi. Tá beleza? Não é quem não vai, ele já foi. É? Não dá para dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Então, se o seu chefe te pediu um gráfico de linha, você não precisa rodar uma rede neural para fazer isso no Excel, por exemplo. Ou no Power BI, ou qualquer coisa que seja. entendeu? Entregue o que ele pediu, faça o seu cliente feliz. E o importante é resolver problemas. Não importa se você vai usar um elefante ou uma colher, tá bem? Não adianta você falar, ah, rodei uma, uma rede neural com 1599 camadas e blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O cara fala, cara, mas eu não queria isso. Pois é, então, pense em resolver problemas. Você vai usar Python, R, Hadoop, sei lá, Excel, papel de pão, não interessa. Beleza? Resolva problemas. Resolva problemas. É isso que a sociedade quer. E o seu chefe também. Então, nós temos que avaliar agora de tudo o que eu falei. Vamos ver o que a gente faz lá? Ou já fez, né? O Gênesis, né? o início de tudo, então a base de dados do Gênesis é o SINASC, ok? Esse é um dashboard, todos daqui para frente, fora um, é tudo público, está lá no site da secretaria. Aqui nós temos diversos indicadores que são baseados no SINASC, tem o mapa do estado, tem a cobertura de sete ou mais consultas, o usuário consegue descer o um nível de detalhe até no município. E se vocês pensarem que o estado de Goiás tem 246 municípios, onde que a grande maioria é pequeno, e a grande maioria tem um carinha de TI para ajudar a tiazinha a mexer no Word ou desentupir a impressora, que dia ele teria uma infraestrutura de TI para ter uma equipe de BI ou de Data Science fazendo painéis de gestão para ele. O que nós fazemos é que o nosso gestor é qualquer um. Sou o Ijo, são vocês, é o prefeito, é o secretário municipal de saúde, é qualquer um. beleza? O Gênesis, a base de dados, é o SINASC, o Thanatos é o mal. né? Então, ele, a base de dados, é o SIM. A gente gosta de uns nomes meio malucos, tá? não me preocupa com isso, não. Então, o Tanatos, a base de dados do Tanatos é o SIM. Aqui tem taxa de mortalidade infantil, tem um monte de coisa, tem o mapinha do estado também, verde, vermelho, amarelo, e é, semafórico, né? As bases de dados desse sistema são atualizadas diariamente, certo? O Tanatos também vai descer ao nível do município, ver a série histórica do município para diversos indicadores. O Hemocentro, o painel do Hemocentro, aqui você consegue acompanhar as bolsas de sangue, é, em, a cada 15 minutos é ele atualizado, beleza? Vocês sempre vão ver lá que o AB positivo, o AB negativo, está sempre baixo, portanto, vão doar, tá bem? Tudo público, galera. Tudo público. O Simas ganhou um prêmio né, no Expo Golf em Brasília 2018 como é, prêmio de foco no setor público para desenvolvimento. A Luiz Helena está ali, que era gerente na época. Hello! O, nós temos os 246 municípios do Estado mapeado por quadra. Aquilo ali que vocês estão vendo parece um borrão, mas é a cidade de Anápolis por quadra. Nós temos o shapefiles do 246 e a gente visita, né, a gente, o Estado, o Secretário Municipal, a Defesa Civil, faz o, o, o, o trabalho em cima desse mapa georeferenciado. O Observatório Materno Infantil é uma ideia de juntar em um só painel vários indicadores de saúde, Ok. Então aqui eu tenho a região de Pirineus, onde eu tenho a taxa de mortalidade infantil do estado comparado com a taxa de mortalidade infantil da região, cobertura de a mais consumo do estado e da região, atenção primária lá, que é o ESUS AB, o sisteminha, número de equipes, cobertura populacional, quantidade de leitos UTI neonatal, quantos mamógrafos, raio X, blá blá. blá tinha lá, qual que foi a produção? Ah, eu tinha oito, tem oito mamógrafos lá e fizeram 3053 mamografias, beleza? Então, é um painel que dá uma visão macro da, do, do, matéria, da, do como se fosse um observatório juntando várias bases de dados. Esse é o nosso querido amigo Arbo. Tá? Ele é um botzinho do Telegram. Você pode conversar com ele lá. E o que, é que ele fez? Ele, é, a gente define ele como um projeto de data science porque ele tem a área cinza daquele gráfico ali, que é o um município de posse, a área cinza é baseada num cálculo estatístico que envolve as 52 semanas do ano, pegando uma semana, menos as quatro últimas, fazendo uma inferência, blá, blá, blá. Então, a parte cinza é o quê? É, o que era esperado, baseado desde 2010 até hoje, esperado de notificações de dengue para o município, ok? Era o esperado, era o que aconteceu de verdade, era o que aconteceu no município desde 2010 até hoje. A linha vermelha é o que acontece no ano. No caso aqui, o exemplo é 2018. Então, quando, ou seja, quando a linha sai do cinza, é porque é algo errado no meio da Babilônia, certo? O que o Arbo faz é detectar quando o município está entrando em alto risco para incidência de dengue. E alerta as pessoas específicas para isso. O que aconteceu? Nós antecipamos em duas a três semanas a notificação de quando o município vai ser alto risco para dengue. Isso é público, tem, tem secretário municipal de saúde em alguns grupos específicos. Ele é proativo no sentido de gerar... Ele está ligado lá no laboratório, no LACEN, então ele gera é, notificações para um grupo específico, é, proativamente, e ele é reativo, onde você pode perguntar para ele cidade, sei lá, cidade Goiatuba, e ele vai te dar o gráfico e outros vários é, indicadores relacionados à dengue. Beleza? E aqui a nossa querida Karen, né? A Karen é o nosso piloto de inteligência artificial e ela, diferentemente dos cases que tentam te vender livro, que tentam te vender produtos, a Karen tenta salvar vidas, beleza? Então a Karen nasceu para ser um, um, um inteligência artificial, para redução, auxiliar na redução da taxa de mortalidade infantil, ok? Mortalidade infantil é óbitos menores de um ano, dividido por nascidos, vezes mil. Pela matemática, ou você evita que nasça, ou você evita que morra. Né? Nós não vamos mexer na natalidade, então se a gente evitar que crianças morram, nós vamos é, reduzir a taxa de mortalidade infantil. Hoje a Karen está implantada como um piloto em uma maternidade do Estado, certo? E não tinha graça desenvolver uma inteligência artificial, é, que tinha uma telinha de cadastro e um botão enviar. Então a gente fez um chatbotzinho para... Para a Karen, para a pessoa interagir com a Karen. Né? A hora que a gente foi ver a realidade do hospital, não funcionava nunca, ninguém ia ficar 30 segundos falando com a Karen, porque tem mulher chegando, dando a luz no corredor, tem mais 30 meninos chorando, tem mais 259 mulheres desorientadas ali, precisando de auxílio. O que a gente fez? Ligou a Karen direto no, no sistema de formação do hospital, e hoje essa telinha aqui, que não dá para ver nada, mas é uma tela que está lá na porta do, do, de uma área específica do hospital, onde a pessoa apenas olha o número que está na pulseira da criança e ela já consegue gerar. Gerar o quê? Uma classificação. O que a Karen faz, ela gera um número de 0 a 100, apontando o, o cuidado, o risco, é, o cuidado que aquele recém-nascido precisa ter para que ele não venha a óbito. Baseado em informações do SIM e do SINASC. Né? O que, é que isso significa? Nós entendemos como é o perfil dos óbitos menores de um ano e como é o perfil das criancinhas, tanto das que não vieram a óbito, quanto das que vieram. E aí a Karen faz uma análise, né, inteligência artificial, e, é, é, e gera um número desse, da, da, do nível de atenção que esse recém-nascido precisa ter. Aquele crachá ali é só porque a gente viaja mesmo e a gente criou um crachá para ela. Ela está em estágio probatório lá na secretaria. Tá? Então a Karen foi o início de tudo. Inteligência artificial lá na secretaria. Deploy, né? É o que eu falei já. O seu chefe, ele quer que você é, entregue alguma coisa. Então, o deploy é o quê? Você entregar. Pode ser papel de pão, pode ser deep learning, pode ser machine learning, BI, blá, blá, blá, blá, blá, blá, uma planilha de Excel, qualquer coisa. O deploy é a fase em que você entrega a sua análise, o seu produto. Beleza? Isso aqui é uma, algumas coisas do que a gente trabalha lá, eu não vou entrar, eu erro o Python, o que se dane, o que servir e o que precisar a gente usa. Docker, Dremio, mas o principal está no meio, né, people? Todo mundo fica discutindo tecnologia, mas a melhor está aqui dentro, tá? Então, o cérebro lá a gente tenta usar bastante, 10% da nossa cabeça animal, né? Postgre, Hadoop, a gente tem um Hadoop um cluster, Git. Dremio, tá? Para quem é de TI, não é Grêmio, tá? É Dremio, uma ferramenta fodástica aí que está nascendo, muito boa. Quem, quem não conhece, dá uma pesquisada lá. Muito bom. Então, como que a ciência de dados pode revolucionar a gestão pública? Eu, pelo menos, espero que nós estejamos no caminho certo com um pouquinho do que a gente mostrou aqui, do que já está pronto, já está em produção, é público. Fora a cara, hein, tá? O resto é tudo público e tem mais um monte de coisa lá. E como eu disse para os senhores bravos que ficaram sentados aí, congratulations, os senhores acabam de participar de um processo de mineração de dados, chamado CRISP-DM, onde a gente tem as seis fases, entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação, implantação, que é o deploy. Então, uma salva de palmas para todos os senhores que participaram. Thank you. Para quem nunca teve, tinha participado antes, parabéns. É, realmente, é assim que a gente trabalha todo dia. Ah, então, mas eu não uso o CRISP. Ué. Beleza, se você ah, tem uma coisa melhor, eu não estou falando para ninguém usar, a gente usa e nos ajuda. É uma metodologia do ano 2000, então é muito utilizada em data mining, essas coisas todas. E, então, era isso. É, eu só deixo a dica de que da próxima vez que alguém perguntarem para os senhores o que vocês acham, ah, fulano, o que, é que você acha? Aí você né, olha no olho da pessoa e responda com toda né, singela é, transparência e diga, eu não acho nada, né? eu só trabalho com evidência, ok? Eu não acho nada, eu só trabalho com evidência. Me dê dados, senão a gente não conversa. Obrigado, fui. Não sei se alguém tiver pergunta. Alguém tem perguntas? Boa tarde. É, eu numa startup de startup que está relacionada com os dados da atenção básica e isso há três anos e o, a situação é bem caótica, como deu para ver mais ou menos aí. Só a parte da atenção básica já é caótica, quanto mais todo o restante. Aí eu queria saber se você vê alguma perspectiva de melhora, porque eu sei que algumas coisas vão rolando, vão se ajustando bem devagar. Você arruma um pouquinho aqui, mas tem outros tantos dados lá que estão sendo cada vez mais bagunçados. Alguma perspectiva de melhora do seu ponto de vista? Na atenção básica? A atenção básica é o SUS AB. O, o, o SUS AB foi o nosso case de Big Data, o primeiro que a gente está trabalhando, porque era uma massa gigante, tem, o Estado tem 6 milhões hoje no cadastro, né? o cadastro da atenção primária. A é, atenção primária, gente, para quem não, nunca ouviu falar disso, ela é a, a, a ideia de que... É, qual que é melhor? Você ter hospital ou você não precisar do hospital entendeu então, é muito melhor você a, a população não precisar do hospital a atenção básica faz isso ok não precisar de hospital muito melhor então é o nosso case no estado tem uma frente e ela está começando a usar esses dados do esus melhorou bastante a parte do cadastro é lógico que ainda tem muito a se fazer realmente é uma coisa muito louca agente comunitário de saúde é uma infraestrutura porque envolve município, estado, união. É, eu, né, como servidor público, para ficar fazendo isso aqui loucamente, eu com certeza tenho a, e desenvolvo, a gente, nós né, desenvolvemos ferramentas para que melhore e eu vejo que, pelo menos com as ferramentas que nós começamos a usar, tem melhorado. As pessoas estão entendendo mais que os dados estão lixo e que eles precisam melhorar os dados para poder fazer planejamento melhor. E, e mostrar. O lixo na tela faz a pessoa entender isso. Boa tarde. É, em relação à a, a parte da comunidade em si, a contribuição, tem alguma forma da, da comunidade contribuir com o que você já tem feito, por exemplo? Porque para iniciar a análise lá com, com os dados do DataSUS é, é muito caótico. E eu vejo que vocês estão bem mais evoluídos, né? E isso é aberto, de alguma forma, para a comunidade contribuir? Tem algum projeto que está disponível, alguma coisa assim? O problema é, é sempre esse, no, no, na questão de que, assim, é o negócio que manda, não é a tecnologia, entendeu? É o negócio saúde. Então, é, é essa eu acho que a maior dificuldade é realmente entender o negócio saúde. Não é ser é parques, parque, Hadoop, sei lá das quantas. Mas a gente... É, tem um projeto, nós temos a parceria com o professor é, Renato, lá do, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG. Ele ajudou a gente na Karen. Tá? É, pelo menos esse até agora é alguma coisa que eu tenho mais vinculado assim, com, a, com a sociedade. Eu não sei, gente você pode. É, você faz, se você faz parte de algum grupo, alguma comunidade assim, eu não sei. Mas você pode ir lá no Conecta SUS, fica lá na Secretaria Estadual de Saúde, que a gente pode conversar para ver de que forma a gente pode criar uma relação. É, é, da comunidade com a secretaria porque realmente tentar fazer alguma coisa com o da de saúde sem saber entender realmente a saúde é, é quase insano então você vai produzir talvez o tudo sobre o nada porque é muito complexo a saúde e mas a gente pode eu, eu a gente está sempre aberto a, a, a, a receber o pessoal lá mostrar como é que a gente trabalha e não eu acho que não eu não vejo problema nenhum em a sociedade participar de, desse processo que no fundo o que a gente faz é melhorar para nós mesmos, né? Então acho que faz todo sentido essa parte. Mais alguém não? Está é... me ouvindo? Alô? Oi? Ah, tá me ouvindo? É... Referência pra. A gente trabalha com. Quem trabalha com o ser humano, né? Saúde e tudo. Mas em relação a dados veterinários, assim, do tipo, para realmente minimizar ao máximo essa necessidade para o hospital, por exemplo. Quantidade, tem relação, eu não pesquisei muito também, mas tem relação, por exemplo, quantidade de mordida de cachorro, de infecção por causa de algum animal, mordida de cobra, esses dados, eles existem, assim? É, esse é mais um sistema, tá? Ele faz parte do... que é o SIT, que é os como é que chama lá? Tecno, é, Data Tox. É, Deixa o Diogo. O Diogo ele é pequeno, então ele vai falar sentado ou seja, em pé, não sei. Ele faz parte da equipe lá e que trabalha com com esses dados, tá? Então, é, da... Levanta vamos levantar. Vamos é, pra... ver que você é baixinho. É, sou ah, ali, dados com animais peçonhentos, existe um sistema. Então, é o Data Tox. Então, um acidente com escorpião, cobra, animais peçonhentos, tem esse sistema. A gente estava pegando um projeto recente com leishmaniose. Leishmaniose é uma doença que o cachorro é o vetor. Então, não existe hoje uma forma de notificar o cachorro, né? que ainda envolve outras questões. O cachorro que tem leishmaniose, ele tem que ter eutanásia. Então, é complicado para o dono tratar isso. E hoje não tem esse sistema. Então, é notificado leishmaniose no humano. Só que, é, quando chega no nível humano, provavelmente todos os cachorros daquela região já estão com, com a doença. Então, é um trabalho que a gente vai ter que ter de, talvez, criar um outro sistema, usar algum existente para notificar os, os cachorros. Responde a sua pergunta? Era mais ou menos isso mesmo? É mais em relação, assim, porque eu sei que o, é, o SUS, ele, ele gere não só a saúde humana, assim, ele meio que está responsável por toda a saúde no geral, né? E aí era mais em relação a isso, tipo, para quantificar a, a, o quanto... O, porque é, cada vez mais o ser humano está ficando, tendo uma relação mais próxima com o animal, né? E se tem dados assim, relacionados entre essa relação mesmo? Não, assim, não tem isso materializado. Porque, tá, tá dando para ouvir? É, um, um do, esse caso da leishmaniose, é, um dos motivos é porque assim, esse animal é um animal silvestre. Então, por que, que hoje os humanos estão começando a ter essa doença? Porque nós estamos invadindo o espaço é, silvestre. Então, isso acontece realmente, é uma preocupação que tem que ter. Ah, no caso, a gente tem isso com a AIDS, também que é um animal de cunho silvestre, mas ao longo do tempo o animal foi evoluindo e hoje tornou um problema de saúde. Ah, então, assim, normalmente se faz isso por doença. Então, ah, teve o um problema com a dengue, aí a gente criou a solução. Leishmaniose está vindo a ser o problema, hoje está sendo a segunda doença causada por vetor, né, por mosquito no estado de Goiás, então a gente está trabalhando, Ou como foi em décadas passadas o barbeiro, então é, nossas gerações foram muito a gente teve problema com chagas. É, a, é... a minha pergunta é mais em relação a isso, porque realmente tem essa a quantidade de doenças e quanto mais e a gente invade o espaço ambiental em geral, aumenta e eu queria saber é. se tinha esse um estudo mesmo. Na verdade, talvez isso está lá no X, lembra X mais um sistemas? O único que até agora eu já vi é esse tox Pode ter ou deve ter vários sistemas perdidos por aí. E um, é, à medida que a gente for conhecendo-os, a gente pode trabalhar. Mas é o que eu falei. Eu desconheço o número exato de sistemas de informação de saúde. E eu não sei se existe um ser humano que consegue responder essa pergunta hoje. Mas provavelmente tem. É, só, só no caso do cachorro, realmente é um problema que a gente identificou. Não tem como notificar o cachorro hoje. Então o pessoal sabe que é um problema. Mas aí é um, o outro, outro ponto, vai criar um novo sistema? A gente torce que não, que use algo que já exista, mas realmente há é um problema. É, parabéns pela apresentação, obrigada, foi muito esclarecedora. E eu vi aqui no evento várias palestras falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No meio dessa caralhada toda de informação Desse puta trabalho que vocês estão fazendo Como que isso ainda impacta O que, que vocês, vocês ainda têm para fazer E só tem um ano para se adequar é, essa, a, Nós já estamos pensando nisso Lá na lei geral de proteção de dados Tem uma cláusula lá Um item lá Que eles é, especificam que para políticas públicas Tem, é, é, tem exceções lá para políticas públicas Lógico que a segurança do dado, que ela fala... Na verdade, a lei ela ainda está muito abstrata para todo mundo. Né? Eu acho que o fato de ter várias oficinas falando disso, é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas a gente já está... É, a área jurídica, no caso, assim o que fazer? A área de TI protege. Mas qual que é um problema gigante no SUS? Que, que eu não, hoje eu não consigo te responder qual é? é. A solução, eu sei te falar o problema. O dado, ele nasce no município. Não é no, no Estado nem na Federal. Quem alimenta a ficha, por exemplo, ficha de notificação de um novo registro de HIV. O indivíduo lá foi é, é, fez um exame e tal, está com HIV, é feita a notificação no Sinan e é um papel. Aquele papel fica na mesa de alguém e ele pega e lança o dado no sistema. Beleza, lançou no sistema, pode ter proxy, pode ter, sei lá, o que você quiser de segurança. E o papel? Entendeu? Cadê? Hoje tem papel? Uh, para todo lado tem papel. Lança no sistema e o papel. Hum, não sei como é que a lei trata isso. Eu perguntei uma vez, num evento que eu fui, não consegui me responder, então eu ainda não sei. Uma coisa, o pessoal fala muito da lei geral, vinculada a TI. Tá. E, e a engenharia social? Entra onde nessa história? Entendeu? Se eu criar um prontuário único para o médico, lá de posse, digitar um cartão nacional de saúde e ver o histórico inteirinho da pessoa, em todos esses sistemas de formação. Alguém aqui deixaria massa? O quê? O médico que nunca me viu, vai conhecer todo o meu médico, tá médico? Vai conhecer todo o meu histórico para quê? poder me dar uma atenção melhor, não é isso? Quando o médico você vai numa consulta, o médico não te pergunta. Ah, o que, é que você já teve? Blá, blá, blá, blá. Ele vai ver todo o seu histórico. Do ponto de vista médico, massa. E se o médico escreve a senha dele, pega o post-it na tela. Ah, mas nós, o Fulano vem cá, vamos ver como é que é a vida do Beltrão. Entendeu? Isso é engenharia social. Não Pode chamar o Google para desenvolver um software que ele não vai impedir alguém de colar uma senha no post-it na tela. Entendeu? Pode chamar quem você quiser, Deus vim na Terra. Então, assim, então, são coisas que eu não sei como que a lei, se a lei pensa nisso, ou se como que isso vai se dar, a parte da engenharia social, como que ela vai se dar em relação à lei. Mas a gente já está trabalhando do ponto de vista de TI para resguardar os dados e pensando que, lembra, são três. Então, eu tenho sistemas que são do Ministério da Saúde. O dado nasce no município, quem lança é o município, o dado sobe para o Estado, sobe é, para o pro governo federal. Às vezes, vai do município para o federal. O Estado nem vê. Quem que é? Todo mundo é copartícipe? Como que eu vou saber quem que vazou? É uma coisa muito complexa, o SUS como um, si, como, como um todo, é muito complexo. Então, e tem todas essas questões que eu, te, que eu te falei. Muita coisa hoje é papel. Tem lugar que nem tem prontuário eletrônico. Tem nem computador. Tem, tem unidade aqui que não tem nem computador funcionando. Tem nem internet. Você vai lá no Amazonas. O cara anda três dias de barco para fazer uma consulta. Eu não sei se quem né, pensou na lei, a lei veio da Europa. Né? Lá é outro mundo. Aqui é Brasil. Um gigantesco, um continental, que tem tudo, de todo jeito, de todos. Isso aqui é uma amostra da complexidade que é. Eu não sei como é que vai se dar realmente, porque eu nem sei se eles sabem que isso existe, entendeu? Esse tanto de papel, todo mundo acha que, nossa, todo mundo tem uma internet de 20 gigas para ficar jogando. Não, é, a vida real é outra, né? A vida real, ainda mais no SUS, é outra. É, é isso que eu posso te falar, mas assim, nós, pelo menos na secretaria, a gente já tem pensado nisso, governança de dados, toda essa parte a gente já tem trabalhado. Na verdade, já tinha trabalhado, vinha trabalhando antes da lei, né? mas a lei veio, a gente vai ter que ter um, alguma coisa mais formal, vamos falar assim, de como que a gente é, faz a segurança dos dados que estão conosco, né? É isso que eu posso te falar. Obrigado, galera.